É, eu sou aluno do professor Roberto, estou fazendo o curso recentemente e estou amando o curso, né? Porque isso está agregando conhecimentos e, obviamente, também a minha clientela está amando também, né? Porque hoje eu não só Faço a podologia, hoje eu faço a podologia junto com a reflexologia e mesmo que às vezes esse cliente não venha fazer a reflexologia, eu consigo hoje demonstrar o meu trabalho para esse meu cliente né, de reflexologia com, uma, com um mimo que eu faço para ele no final da podologia eu acabo ali demonstrando para ele, né, e depois ele fala, nossa, mas que delícia essa massagem, eu falo, então, eu estou fazendo agora a reflexologia também, né, a hora que você tiver com alguma, não só a, podolo... a reflexologia, ela vem com a... a terapêutica, né, ela também vem com a questão de realmente de sanar algumas doenças, né? Porque hoje está tudo relacionado, todos os nossos sistemas corporais eles estão relacionados nos nossos pés. Então a gente consegue sanar totalmente é, essas patologias, a gente consegue melhorar a vida do nosso cliente. E isso para mim está sendo muito gratificante, porque o, o cliente chega aqui referindo uma dor, uma algia, né? Na, no...